A UNITA acompanhou todo o discurso sobre protesto, refletido no uso de máscaras pretas dos deputados, que no fim deram cartão vermelho ao presidente. Não foi necessário uma consulta ao VAR. Depois de um amarelo exibido em 2019, a UNITA mostrou-se este ano mais radical e a o Presidente da República com um vermelho direto. O país devia estar melhor. Depois de três anos com as promessas que nós ouvimos na altura da investidura do Sr. Presidente da República, achamos que a situação não condiz com aquilo que se estava à espera. E tratou-se de um cartão vermelho, sem qualquer hipótese de recurso. O Presidente trouxe para esse Estado-nação aquilo que eu chamo a uma... Uma mão cheia de nada, um retrato pouco fiel daquela que é a situação real do, do, do país. A UNITA sabe o que pretende, de facto. Queremos resultados palpáveis na vida do cidadão, mais do que florear algum discurso político. As dificuldades todas são conhecidas e, por essa razão, a nossa apreciação é negativa. A segunda maior força política do país esperava um chefe de Estado angolano mais incisivo e abrangente. Daí as máscaras, diferente de dos demais, e o vermelho exibido de forma contundente. Quando chegou no poder, por exemplo, o saco de arroz custava 4 mil kwanzas, hoje está acima dos 16 mil kwanzas. A nota de 100 dólares estava a 23 mil kwanzas, hoje está quase aos 90 mil kwanzas. São esses dados que o Presidente da República devia apresentar e que remédios ele de facto tem que arranjar no sentido de curar esta grande doença que estamos a atravessar neste momento. Pensamos que, em nossa opinião, os seus auxiliares deviam começar a vir trimestralmente para explicar a situação, para que ele fique acima da estratégia, porque hoje. Pensamos que para o discurso do seu Presidente da República devia olhar-se mais para aquilo que devem ser os resultados na vida do cidadão. Não deixou a mínima perspectiva de quando essas eleições serão realizadas. Queremos resultados palpáveis na vida do cidadão mais do que florear algum discurso político. As dificuldades todas são conhecidas e por essa razão a nossa apreciação